Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina, né? É, vamos falar aqui hoje sobre regressão Logite. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, né? Compartilhe os vídeos aí com um colegas de vocês para ajudar o canal a crescer, né? É, mas então, pessoal, nas últimas aulas a gente aprendeu sobre regressão probit, né? É, para quem está iniciando, está começando a assistir esse vídeo aqui agora, né, assistiu os vídeos anteriores, é imprescindível assistir as aulas anteriores, né, para entender o que, que a gente vai falar aqui. Em especial, essa aula aqui sobre regressão probit, né, que a gente falou sobre regressão probit e a gente vai expandir o raciocínio lá da regressão probit aqui no caso de regressão logit. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, né, eu estou pressupondo que vocês estudaram, né, vocês assistiram essa aula do probit é, então vamos lá vamos utilizar o mesmo exemplo que nós utilizamos nessa aula do probit, né? aquele caso onde nós temos aqui diferentes doses de um inseticida e temos aqui a mortalidade é, nós teríamos então né, um gráfico de dispersão parecido com esse daqui a gente já falou né, que se ajustar uma regressão linear não seria legal né? que esses dados aqui são dados binomiais onde a gente tem apenas valor zero ou valor um e que quando nós temos né, uma variável resposta quantitativa e uma variável... Ou seja, quando a gente tem uma variável explicativa quantitativa e uma variável resposta binária, né, é legal a gente utilizar a regressão logit ou probit. É... Nós utilizamos na última aula... né o raciocínio aí da regressão para o bit, considerando a distribuição normal. A distribuição normal ele tem esse formato dessa linha vermelha que a gente está vendo aqui. Né? A gente consegue ver que ela é mais é, leptocústica, né? é mais fininha, né? mais estreita, e as bases dela são mais baixas. Né? Mas existe uma outra distribuição chamada distribuição logística. Essa distribuição, que é essa linha preta, ela tende a ser um pouquinho mais mesopúrtica, né? embora não faça muito sentido, né? Que se é a distribuição normal ela é mesocúrtica, então essa vermelha é mesocúrtica e na verdade essa preta é um pouquinho mais planipúrtica, né? Ela é um pouquinho mais é, menos acuminada. E, além disso, em regressão logística, ela tem essas caudas né? mais espessas, vamos dizer, mais grossas. Né? A gente, fala, a gente chama, fala que são caudas mais... Pesadas. É, então, olhando aqui pela distribuição, né, a gente tem aqui a função densidade e probabilidade, a gente consegue ver essa diferença, e aqui né, nessa, nessa figura onde a gente tem a probabilidade acumulada, né, a gente também vê né, que aqui a logística ela tem caudas mais pesadas, né, enquanto a normal tem caudas aqui mais leves, né, tem aqui valores mais próximos de zero. É, mas tudo bem. Nós vimos aqui, então, a gente consegue ver que aquele mesmo raciocínio que nós tínhamos né, em tentar ajustar algo parecido com o S aqui aproveitando a distribuição normal, a gente consegue usar o mesmo raciocínio utilizando a distribuição Logite. Né, onde nós vamos ter, então, a distribuição parecida com o S a gente quer ajustar esse S aqui nesse conjunto de dados. Né, a gente quer ajustar esse comportamento que a gente está vendo aqui. Tudo bem? É, então... Já que nós estamos expandindo aqui o raciocínio, né? é, a gente pode considerar aquele mesmo modelo que nós colocamos lá anteriormente, onde nós temos esse yi, que vai ser vivo ou morto, né? o vetor contendo esses dados dessa coluna aqui, ó, com esse 0 e 1. Um. Esse θ vai estar tá indicando para a gente né, qual é a função de ligação que a gente está utilizando, né? que a gente está considerando a probabilidade acumulada da distribuição logit o que a gente tem aqui dentro, né, eu vou chamar... Né, então, só lembrando né, que essa probabilidade acumulada ela tem essa fórmula aqui. Então, se eu pegar valores de Z, né, variando aqui, por exemplo, de menos 6, indo até mais 6, né, é, isso aqui no eixo X, né, que eu estou chamando aqui de Z, é, no eixo Y, que seria a nossa probabilidade, a gente ia ter uma curva aqui né, com um formato parecido com esse, Ele né? ter um S. É, mas o que interessa né, é que então é, eu vou ter que ter diferentes valores de Z né, para eu ter essa curva, e esses valores de Z. Para mim, obter eles a partir das minhas doses, a gente pode ajustar, né, considerar aqui também o é um modelo de onde nós vamos ter um intercepto e o um coeficiente angular da reta. Né? Então, esse xi seria as nossas doses, e a gente vai achar um intercepto e um coeficiente angular da reta que vai fazer com que é, essas doses né, se convertam aqui a valores de Z. Onde essa curva ela vai se adequar lá àquele nosso conjunto de dados. Né? O E sempre é o nosso erro experimental. Então eu ajustei essa regressão no R. A gente vai aprender como faz isso na próxima aula. Onde vocês conseguem ver né, que nós temos aqui o intercepto, menos 5.22... E o coeficiente angular, né? 4,614. É, e se eu, utilizando, então, valores de X, que são as nossas doses, variando de 0 até 2,5, né? nós vamos ter como valor predito os pontinhos que definem essa curva, né? que nos mostra que a probabilidade de mortalidade em função da dose utilizada. É, então é esse o raciocínio, né? a gente utiliza então uma distribuição de probabilidade que tem um comportamento similar àquele que a gente quer ajustar, nesse caso aqui é algo parecido com o S, né? e tendo essa, essa função, né, a gente vai ajustar valores, que aqui no caso são esses coeficientes, para fazer com que essa curva ela fique mais próxima possível desses nossos pontos de dispersão. É, nós falamos que é muito interessante a gente obter algumas informações, por exemplo, qual que é a dose letal que a gente vai utilizar que vai nos levar a uma probabilidade de matar 50% dos nossos indivíduos, né, que seria a DL50. É, a gente aprendeu como que a gente faz isso lá no caso do probit. Aqui no caso do logit, o raciocínio é bem parecido. Né? Então, vamos considerar aqui ó, o nosso modelo de regressão. Estou né? colocando aqui A e B só para a gente ter uma, generalizar né? Esse, a solução desse problema. É, nós queremos, então, chegar nessa probabilidade aqui como sendo 0.5. Né? E qual que vai ser, então, o valor de x que vai fazer com que esse p seja igual a 0,5? É isso que nós vamos descobrir aqui. Então, vamos fazer aqui algumas manipulações algébricas. Isso daqui está aqui embaixo dividindo vou passar para o outro lado multiplicando. Né? Então, 1 vezes p dá p, mais p vezes exponencial disso dá né? p vezes isso daqui, né? que é igual ao que a gente tem aqui do outro lado. Vou pegar... Isso daqui, que tem um exponencial, eu vou passar para o outro lado da equação com um sinal negativo. Veja só, a gente tem um comum aqui, o exponencial de A mais Bx, né? Exponencial de A mais Bx. Então, a mesma coisa eu vou fazer 1 menos P, que multiplica o exponencial de A mais Bx. Esse 1 menos P, daqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. A gente chega nisso daqui, né? É... O que O é que nós vamos fazer agora? Nós vamos, para a gente sumir com esse exponencial do lado de cá, né, eu posso fazer o logaritmo natural. Então, eu faço ln do lado de cá, ln do exponencial disso vai ser igual a a mais bx. Né? Então, se eu coloco o exponencial, esse é some. Então a gente teria isso daqui, ó. Logaritmo natural dessa parte, que vai ser igual a a mais bx. Né? Ln do valor exponencial né? é o próprio valorzinho que a gente tem aqui. Né? Então, se a gente quer cortar o E, é só fazer né, o ln da expressão. É... Continuando, vou passar esse a para cá subtraindo, o b está aqui multiplicando, vou passar lá de lá dividindo. Né? Então, a gente vai chegar nisso daqui. Então, essa é uma expressão com a qual a gente consegue obter qual que vai ser a nossa dose que vai matar 50% dos nossos indivíduos. É, então, basta substituir. P aqui vai ser a nossa probabilidade, né, 50%. Então, eu coloquei aqui 0,5. A é o valor que a gente achou aqui. Nós vamos aprender como que a gente chega nele lá no R. E B né, vai ser também esse coeficiente angular da reta. A gente colocou ele aqui. E fazendo essas pontinhas, a gente vai chegar em 1,12. Então, 1,12 é a dose que nós vamos utilizar que vai nos levar a uma mortalidade de 50% dos nossos indivíduos. Lembrando que lá no probit, a gente chegou em valor um muito próximo, né? A gente chegou lá em 0,13. É... Outra cálculo que a gente pode fazer seria da nossa DL90. Para chegar no DL90, a única coisa que nós vamos fazer, né? É colocar 0.9 aqui no lugar do P, A e B são é os mesmos valores né, que a gente tem aqui em cima, a gente chega nesse valor, 1.597. Sendo que o DL90 calculado lá com a regressão Probit, não deu esses valores aqui. É, então a gente vê que o resultado que a gente tem da regressão logit e da regressão Probit são resultados muito parecidos, mas muito parecidos mesmo, né? É, alguns trabalhos eles falam pra gente que se nós temos um tamanho amostral muito pequeno, né, menos de 20 indivíduos, é muito legal a gente utilizar a regressão é, logit. Mas para situações né, onde a gente tem um tamanho amostral bem maior do que 20, é, a gente pode escolher ou a regressão logit ou a regressão probit. Né, qualquer uma das duas seria opções legais. É, isso daí é em trabalhos de simulação, tudo bem? É, outra possibilidade é a gente ajustar os dois modelos e verificar né, aqueles avaliadores da qualidade do ajuste, como por exemplo o AIC, né? e aí vai ver qual dos modelos que proporcionou o AIC melhor. Então isso daí também é uma possibilidade que a gente selecionar dentro dos dois modelos qual que vai ser melhor para nós utilizarmos na nossa pesquisa. É, então, pessoal, de forma geral, nós vimos aqui como que o raciocínio geral para a utilização da regressão logística, é, como sempre, né, nós não estamos aprofundando muito naquelas partes das contas, naquelas né, partes mais complexas aí associadas à metodologia, né, porque no, o nosso objetivo é ter um conhecimento geral aí sobre o assunto, né? É, nós vimos aqui como que a gente interpreta então, aquela curva, né, os coeficientes, como né, que a gente consegue utilizar esses coeficientes para chegar aí na no nossa dose letal. É, na próxima aula nós vamos aprender como que a gente consegue ajustar isso lá no R. Tudo bem? É, então é isso pessoal, até a próxima aula.